Braz, quero falar com você de mercado, né? O torcedor está ansioso e é, queria saber se o anúncio do Oscar está próximo. Sim, vou falar um pouquinho do, do mercado. Eu acho que... Eu vou responder a tua pergunta, mas eu acho que o Flamengo vem aí. Eu acho que o primeiro, a primeira contratação do dessa dessa janela ela foi o Dorival, né? A primeira grande contratação dessa janela foi o, foi o Dorival, e na sequência a gente trouxe o Everton Cebolinha, que é um jogador de seleção brasileira, trouxe o Arthur Vidal, que eu acho que dispensa qualquer comentário, a gente trouxe o Eric, que a gente acabou de apresentar, e o Guilherme Varelo, que é um jogador que jogou Copa do Mundo, um jogador que a gente acha que está numa idade maravilhosa aí em relação ao que pode nos ajudar. A gente tem uma situação, eu acho que eu vou já aproveitando, já porque eu sei que eu vou ser perguntado, em relação ao Oscar, deixar claro, mais uma vez, que ainda não tem nada, o Flamengo jamais teve qualquer negociação com o clube chinês. Aliás, eu deixar claro aqui que o Flamengo respeita o Xangai, e muito. A gente respeita a história do, do Oscar no Xangai que chegou lá em 2017 então já fiz é, 2017, 2018 2019 tem uma história com o clube tem uma história de, de, de relação de ídolo com as crianças chinesas que torcem e que moram em Xangai o Flamengo sempre vai respeitar isso respeita isso e por respeitar e estar tá sempre atento a isso, o Flamengo vai aguardar é, até onde se achar confortável e possível para que se tenha liberação, para que a gente possa aí sim é, definir essa, essa contratação mas ainda não tem nada, o jogador oficialmente sequer tem a liberação para treinamento, isso mais uma vez, até o momento que eu sentei, essa sentei nessa cadeira. A gente tem uma diferença de fuso horário grande, é, e que às vezes algumas decisões elas ficam, ficam, no, é, ficam aí numa, numa, num hiato de, de tempo grande, mas a gente espera que ainda... Eu acho que dentro do mais próximo, dentro do mais próximo possível, seja resolvido isso para a gente tentar a contratação de outro grande jogador, de um jogador em que também dispensa comentário de 30 anos, que tem uma, uma história de jogador de Premier League, uma, uma história de jogador bem acima da média aí do, do futebol brasileiro. Boa tarde, Marcos. Bruno. É, queria que você desse um atualizado na situação do Varela em relação à regularização. Você acha que, que esse litígio dele com o Dinamo de Moscou pode prolongar um pouco mais essa situação? Não, eu acho que dentro dessa semana aí vai ser tudo resolvido. Eu acho que não, não vai ter problema nenhum. Não sei nem por que está demorando, mas não vai ter problema nenhum. É, Marcos, é, é de interesse eu, do Flamengo. Mais uma vez, em relação, aproveitando a tua pergunta, o Flamengo não tem nenhuma relação com o Dinamo. O Flamengo fez uma tratativa com o jogador e com os empresários e as pessoas envolvidas na negociação que tem relação com o jogador. O jogador, o livre-arbítrio, acionou um dispositivo da FIFA, o um dispositivo que chamam de dispositivo de guerra, e, em função disso, o Flamengo é, se sentiu tranquilo, em relação a fazer essa contratação. Parece que aí, em rede social tem muito choro lá, na, lá do lá Dinamo, mas ele não foi o primeiro nem o último jogador é, que, que saiu com esse dispositivo. Eu acho que analisar esse dispositivo aí até... Não cabe a mim aqui agora, acho que é um dispositivo até um pouco forte em relação a... É, as consequências que trazem para um clube, mas isso aqui não é não é minha função, a minha função é, é, sou dirigente do Flamengo, e a gente vai usar sempre os melhores caminhos possíveis para trazer os melhores jogadores. Só reforçar um ponto aqui que o Marco já falou, a gente só iniciou qualquer tipo de conversa com os jogadores seus empresários quando ficou comprovado para o Flamengo que ele havia suspendido o seu contrato usando o dispositivo da FIFA. para deixar isso bem claro aqui. Marcos, voltando ao assunto do Oscar, é de interesse do Flamengo, de repente, uma situação só do Oscar jogar até o final do ano? Lembrando que ele vai poder jogar na Libertadores só depois, enfim. É de interesse, mesmo que seja um contrato só até o fim do ano? É de interesse. É de interesse. Se o Oscar, chegando até o último dia que possa inscrevê-lo no Campeonato Brasileiro, é de interesse. Isso não quer dizer que o negócio será efetuado. A gente não abriu nenhuma tratativa, ainda é, não tem nada certo. A gente até acha que não vai tá, ter problema nenhum. Vale, a, vale também muito a, a, a vontade do jogador, sempre. E, mas não tem absolutamente nada ainda e a gente mais uma vez tem que respeitar o time chinês, a torcida, ele é um ídolo lá e a gente vai, vai esperar o tempo que for possível para que o Xangai tenha a melhor decisão para eles lá, sempre respeitando o time chinês. Braz. É, boa tarde, Raisa Simplício, da Gol. A gente está falando... O Flamengo fez uma grande janela, trouxe vários jogadores, ainda tem a possibilidade de trazer o Oscar, tem a situação do Alas também. Mas eu queria saber de você e do Bruno, como é que está a situação das saídas, se o Flamengo é, tem alguma necessidade ou até mesmo uma obrigação em relação ao orçamento de fazer mais vendas. Eu queria saber como é que está isso. Bom, é, não tem nenhuma saída avançada ainda. É óbvio que, que o orçamento tem, tem suas previsões e o Flamengo sempre respeita e, e busca cumprir é, o orçamento, enfim, seja, seja da forma que for, é, atingindo as receitas que, que o Flamengo tem que atingir, atingindo enfim, o número de caixa ali que o Flamengo tem que atingir, mas assim, alguma saída próxima não tem, não tem nem. Só completando aqui o que o Bruno falou, a saída a gente tem que fazer com muito mais, é, com muito mais tranquilidade do que, teoricamente, uma, uma entrada de jogador. Quando você tem, isso para quem conhece vestiário, quem é da bola, todos vocês aí são são conhecedores disso, mas aí eu estou falando também, comunicando para a grande torcida do Flamengo, quando é vazado a entrada de um jogador, a possível vinda do Oscar ou não, a possível vinda do Vidal ou não, quando é vazado, quando não acontece é, a contratação, a gente fica chateado, porque está sempre buscando bons jogadores, é uma frustração para a torcida, mas tem um impacto mínimo já quando é o contrário, quando você teoricamente precisa ou quer tirar algum jogador, se você se é vazado, se você não consegue tirar o jogador, quando você não tira o jogador, você tem um impacto interno muito maior. Então a gente procura é, às vezes é, procura às vezes não, a gente procura ter um cuidado, não que na hora da contratação você não tenha que ter, mas você na saída de jogador você tem que ter um cuidado ainda muito maior em respeito ao jogador, em respeito ao ser humano e em respeito também, não em respeito aí, mas numa situação em que se o jogador não sair, você vai ter um jogador insatisfeito e talvez uma situação desagradável aqui que, que não é o ambiente. Que...